Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa ovelhinha da nossa coleção Parmalat.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 fazer a nossa ovelhinha, tá? Essa peça aqui, ó. Vamos estar tá fazendo ela aqui. Ah, o nosso olhinho eu já fiz, como eu fiz o do porquinho, né? Ó, no feltro, tá? Branco e preto, cortei redondo e peguei ali. Nosso narizinho a nossa boquinha também eu fiz no feltro, tá? Cortei assim, tá? Só dobrei aqui, tá? Peguei um pedaço de feltro, só dobrei aqui e Fiz o recorte, tá? É facinho. Aqui tá a nossa carinha. No marrom, tá? Aqui eu tô usando o Fraser, tá? Os tecidos que a gente tá usando nessa coleção todinha lá da Felipe Malhas, tá? Então, é só você falar com a Jo lá, ela sabe quais tecidos. Então, esse aqui é o Fraser, tá? A gente corta uma vez, dobrada, e aqui dá o recorte, tá? Aqui, ó, dá o recorte e aqui é dobrado, tá? A, a gente tá usando fraser pro marrom e o nosso ovelhinha, né? O nosso carapina, ovelhinha ah, no branco, tá? Então, a orelha pequena quatro vezes, tá? Branca, tá? A orelha grande quatro vezes, marrom, mas você pode estar tá trocando, pode estar tá colocando a branca. Grande e a marrom pequena. que eu fiz assim, que eu achei que ficou melhor assim, tá? Essa parte, é essa parte aqui da cabeça, tá? Ó, essa parte aqui da cabeça. Duas vezes, tá? Dobrado aqui, tá? Você coloca aqui, bem dobrado e só recorta ao redor, tá? Duas vezes. A capuz, né? Esse capuz aqui, essa parte do capuz, duas vezes também, Tá? Então, esse capuz aqui, essa junção aqui da orelha, capuz, né? Esses aqui a gente tem que fazer lá na reta, tá? Aqui a gente vai começar no overlock, tá bom? Então, o nosso capuz, forro do capuz duas vezes, tá? No, no carneirinho, também vai pra reta, tá? E aqui a gente tem as costas, que é a mesma coisa do porquinho lá, só que aqui a gente tá usando... A ovelhinha tá usando carapina, tá? Uma vez dobrada, frente, uma vez dobrada, manga, duas vezes. E aqui, o um nosso, a nossa, nossa ribana, tá? Uma vez dobrada, ok? Então, vamos começar aqui no overlock, tá? Vou, vamos começar fazendo aqui a nossa peça aqui no overlock pra gente ir pra reta, tá bom? Bora, ó. Vamos pegar a nossa manga aqui Essa peça aqui, ela não tem rabinha, tá? Costa, frente Aqui, a vai passar pelas costas, tá? as suas longas. frente... Pegar a nossa ribana. Puxa para trás o fio, é o calcador e vem para frente e corta aqui no arremate. Vamos arrematar um dos lados. Ribana por ribana aqui, costura debaixo do braço e costura debaixo do braço. Cura debaixo do braço, costura debaixo do braço, é o calcador e coloca debaixo da máquina. Sai fora aqui, é do calcador, puxa a linha e aqui arruma. A ribana certinho Pra arrematar aqui Embaixo A nossa camisa Tá pronta Agora a gente vai Fazer O nosso capuz Tá? Lá na reta Antes eu vou Pegar o nosso forro do capuz Aqui, tá? Nosso fogo do capuz e já vou deixar pronto aqui para ficar mais fácil lá na reta, tá? O fogo do capuz. A vez com avesso direito. Com o direito, a gente vai passar a costura até aqui, juntando os dois. pronto aqui nossa parte do overlock vamos fazer o capuz lá na reta para depois a gente pregar o capuz aqui no overlock ok vamos para lá para a reta agora bora lá bora lá então vamos pegar primeiro as orelhinhas, Tá? Primeiro as orelhinhas, vamos juntar as orelhinhas. e vamos colocar as brancas aqui Vamos colocar um pouco de manta. Reserva, vamos pegar esse molde aqui, passar uma costura por tudo, tá? Vira, vamos pegar um pouco de monta, não muito, tá, gente? Assim. Reserva também. Vamos pegar a nossa parte aqui, nosso capuz aqui, esse molde aqui, e vamos pregar o nosso rostinho aqui, gente, ó. Tá? Antes disso, vamos colocar as nossas orelhas no lugar. Aqui vai as nossas orelhas as nossas orelhas. Então, vamos prender Fustinho. A gente vai ter que pegar assim, gente. Desde a pontinha aqui, a gente vai vir pregando, ó. Tá? Fazendo todos os contornos que tem que fazer. E a mesma coisa aqui, tá? Desde aqui, ó, desde essa pontinha aqui, a gente vai vir pregando. Assim, agora a gente vai fechar essa fenda aqui, ó, tá? Costura, costura aqui. A gente vai fechar essa fenda. Aqui. Fechamos a fenda Ficou assim Fenda fechada A gente vai pegar Essa parte branca aqui E vai passar a costura ao redor Ok? Aqui em cima, ó Só deixando um pedacinho Pra depois a gente cons conseguir Tá? Fechando ali E vamos passar uma costura aqui. A gente vai continuar a nossa costura ó. vamos pegar daqui e vamos trazer até aqui tá costurando até aqui embaixo ok agora lá então isso aqui Nosso capuz agora sim a gente vai pegar, colar o nosso nosso rostinho tá nosso nariz e o nosso olhinho nosso nariz a gente vai colar aqui nosso nariz e é a nossa boquinha e o nosso olhinho aqui aqui. Agora, vamos pegar pegar o nosso outra parte do capuz. Nosso forro do capuz que a gente fez lá na over, lembra? Então, vamos pegar aqui essa parte aqui e pregar nessa parte aqui. Aqui em cima, com aqui, costura com costura aqui, né? Bem no meio aqui. E vamos pregar aqui, tá? Vamos ir passando a costura daqui até o outro lado aqui. Bora lá, então. Juntando o forro com o nosso capuz. Ficou assim. Agora, vamos pegar dois centímetros de ribana. E vamos pegar aqui, ó, tá? Nessa ponta. outra ponta também tá também Assim. Agora vamos para aqui. Né? Desde a ribana, menos a ribana, a gente vai espontar aqui. assim. Agora, vamos passar uma costura de segurança aqui. Desde aqui do começo da ribana. nossa cabeça tá pronta. Vamos para o veloque agora pra gente pregar na peça e finalizar a peça, OK? Vem comigo, vamos finalizar essa peça agora. Então tá aqui a nossa peça e aqui o nosso capuz. Estamos no veloque, frente para mim da peça, capuz Frente virado no avesso, pra mim, capuz no direito, frente pra mim, eu vou... Lembrando que essa parte aqui faz parte da frente, é aqui que vai ser pregado, tá? O nosso capuz, ele é assim. Então, frente pra mim do capuz, eu vou colocar minha mão aqui, assim, e vou colocar dentro da minha peça, tá? Tá? A nossa ribana tem que vir aqui, ó, na frente, tá? Ó, costura da ribana aqui, costura da ribana aqui, e aqui a gente vai começar a pegar o nosso papel. beijo. E a nossa ovelhinha tá pronta. Tá pronta a nossa peça. Assim. Então, esse é o nosso segundo vídeo da nossa coleção Parmalat, né? a nossa ovelhinha nossa peça ovelhinha já fizemos o um porquinho próximo vídeo vamos trazer mais um bichinho da coleção Parmalat para vocês então gente essa coleção tá maravilhosa como eu disse corpo é um molde uma modelagem só o um corpo o que muda são as cabeças né os capuz que são de bichinhos diferentes e você pode fazer tudo e com um monte de bichinho. São dez bichinhos, tá? Dez bichinhos, a base é a mesma, né? Que é o forro do capuz, a camisa aqui, a blusinha é a mesma. Que vai mudar esse rostinho aqui, tá? O que muda é esse capuz de fora aqui, esse rostinho, que são bichinhos diferentes. Você quer adquirir essa coleção, coleção Parmalat Corre lá pro site Animalinha Pet Mold, que você pode adquirir com um grande desconto de lançamento, corre para lá, tá bom? Lembrando também que todos os tecidos dessa coleção Parmalat foram enviados pela Felipe Malhas, né? Eles, uh, é todo patrocinado pela Felipe Malhas, coleção Parmalat todinha patrocinada pela Felipe Malhas. Então, gente, vocês querem fazer essa coleção completa, adquira a modelagem no nosso site da Animania e corre para Felipe Marias, adquira os tecidos, todos os tecidos, ribana, tudo lá com eles para estar tá fazendo essa coleção completa da Parmalat. Estamos no nosso segundo vídeo. Né? Já fizemos o nosso porquinho e agora a nossa ovelhinha, tá bom? próximo vídeo vamos trazer mais um bichinho da nossa coleção, tá bom, gente? Então por hoje é só, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem acompanhando essa coleção completa com a gente. Eu estou amando fazer essa coleção com vocês, tá bom? Muito, muito obrigado por vocês estarem aí, tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, bora fazer muitas peças pet. Bora caprichar na coleção Parmalat Gente, se vocês não venderem Agora, vocês vão vender com certeza No próximo inverno Com certeza será sucesso Então já vão fazendo Já vão fazendo o estoque aí Dessa coleção pra chegar o inverno Com tudo pra chegar chegando Tá bom, meus amores? Então beijinhos pra vocês que estão por mim Tchau, tchau, até a próxima Próximo vídeo, mais um bichinho da coleção Parmalat Tchau, fique com Deus Tchau